Gente, beleza, aqui é o Pereira E hoje eu tô iniciando o terceiro vídeo do canal Olha que coisa da hora, rapaz Tô muito feliz que o nosso canal tá tomando forma E hoje eu tô jogando Roblox, né Mais especificamente o jogo do Roblox Forgotten Memories Que é um fangame né, inspirado no FNAF Pra quem já jogou e tomou muito susto Nossa, eu sei como é Jogando a noite 1 nesse vídeo Se inscreve aí, por favor, né? Deixa o like e ativa o sininho Então, bora lá! Então, gente, esse jogo é muito bonito E dá pra jogar em grupo, sim, você pode jogar até grupo De quatro pessoas E é isso, então bora lá, né? Aqui fica o mapa, né? Cada luzinha que piscar, tá? tá vendo essa luz aqui? Essa luz é um gerador Essas duas luzes são geradores Começam a piscar Eu não quero olhar pra trás quando essas luzes começam a piscar É porque você precisa ir até lá E iniciar o gerador Essa câmera aqui, ó A gente tem uma lanterna também, tá? E tem o um sprint Essa câmera que eu acabei de abrir Ela fica bem aqui, ó Fica bem naquele negócio verde Vermelho <risos> Verde, ó Essa é a câmera 2 Eu vou mostrar rapidinho aqui a câmera 2 pra vocês Vocês vão ver, ó Essa é a câmera 1 um que, que eu tinha mostrado antes E essa é a câmera 2 que eu acabei de mostrar e o Fred vai estar perambulando por aí até eu precisar reiniciar esses giradores. Então é só eu ficar aqui. Ó o tal... O tal... Ah! Ó o palco. É, câmera 1. Um. Pera. Nossa. Oxi, oxi! Tá doido? o oh, bicho vindo, moleque. Ai, ai, ai, ai, se esconde. Nossa! Nossa, mano do céu Mano, nesse momento Oi, meu chapa Bora fechar tudo Fecha e fecha Nossa, mano Por pouco que a gente não vai de base Aparentemente ele tá lá do outro lado, beleza Então bora lá, né Esperar que o gerador, né, ficar Ficar ruim Então bora lá mais o que fazer aqui não, eu não vou sair explorar Porque eu também não tô afim de morrer E a gente tem três vidas, tá? A gente tem três vidas, se a gente morrer uma vida a gente volta Pro escritório, então bora lá É gente, eu vou ter que ir lá no arcade não. Tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Vou subir Tá, eu preciso ir é, puxar pra direita Subir até o final E puxar pra direita de novo É, gente, bora lá Ó, agora é só ir reto Gente, tô com muito medo, sério mesmo É por aqui? Tá, é por aqui, beleza Cuidado, Fred Selvagem estava o Gia por perto Acho que é pra cá, gente Que viagem é essa, véi? Que des... Mano, que que foi isso? Cadê ele? Não sei. Mano, o Fred tá por aqui, Por aqui, tá por aqui o Fred, tá por aqui o Fred, gente. É mesmo, é? É ali, ó. É bem ali que a gente tem que virar. Me feiei, me feiei. o <risos> oh, bicho vindo, velho. Me feiei bonito, me feiei bonito. Bora lá. Bora, se esconde! Boa! Uma dádiva dos ninjas. Eu tô que nem esse cara aí respirando. Fred, você não tá aí. Oh? Eu consegui! Boa, moleque! Conseguimos passar a primeira noite! Nossa, que barulho nostálgico, pai! Mais... Yeah. Conseguimos passar a primeira noite. Nossa, parça, que felicidade! Nossa, agora pra tá segunda. Agora, agora na pa. céu bicho é o bichão mesmo, hein, do... Então, bora lá pra noite seis, de gente. Tamo esperando, né? O quarto jogador, bora, parça. Aparece o quarto jogador, bora. Quero jogar, mano. Gente, quando ele decidir aparecer, o volto. Dois mil anos depois. Mano. Eu tive um sonho estranho ontem. Eu continuei a ouvir o nome William. Bora lá, né, gente? Mano, olha esses barulhos. E meu grupo, mano. Ah, Oxi! O outro saiu, mano. O cara tá doidão, parça Mano, o cara é doidão, gente. Doidão. Gente. O Fox é muito rápido. Não me diga! É, ainda bem que ele me avisou que o Fox é rápido, né? Hum. Achava que o Fox era uma lesma. Quem vigia a outra porta? Eu. Ah né, mano? Tem que interagir. Que vocês estão saindo. Por que, que esse cara tava correndo? Olha aí o cara querendo me matar. Me matar o diabo. Oh, o cara ficava fechando a porta no meu pote, mano. Ih, ferrou! PONTES ESTOU LASCADO! Ih! Ah, fecha a porta minha minhas ondas. SUA é... vagabunda! Ah, eu fechei na hora. Sabia não? Para lá. Não me assuste não! Não, nada a ver, irmão. Sem vergonha Ih, mano, ó o cara querendo me seguir Brincadeira, mano Brincadeiras à parte Ó, o cara foi comigo mesmo Aí, ó, isso que dá Me perdi, me perdi nada, mano Eu sou monstro Mano, eu me perdi, mano Me perdi nada, mano Eu sou bar... F. Então eu já reiniciei um. Mano, que barulho é esse, parça. Não faz isso com o meu coração, mano. O Fred ali, parça! Eu não contei Fred, parça. Que droga, parça. Só tenho mais uma vida. É, o cara me matou com a porta e eu fui... morri por. Olha, se você não me amar, então não me lembro. Eu me fazendo fecha. Ô, mano, cadê os caras? Será que... Oi! O Golden Fred, é, a gente falou. Acabei de ver o Golden Fred ali. Ah, de novo? É, gente, parece que a noite 6 eu não tanquei, mas pelo menos a noite 1 um eu passei. Pelo menos isso, né, gente? Então, no próximo vídeo, né, provavelmente vai ser de Forgotten Memories e vai ser... E eu vou estar tá jogando a noite 2. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu, seu like e também se inscreva, né? Se você gostou do conteúdo e quer ver mais, se inscreva e ativa o sininho. E é isso. Falou e um abraço.